plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, a congregação dos justos, pois o Senhor... Conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, este salmo aqui mostra onde está a felicidade que o humano tanto procura. Ela só é encontrada por quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar segundo o conselho dos ímpios é fazer escolhas como o mundo faz. Se você é cristão, se você acredita em Deus de verdade, você não pode fazer escolhas que pessoas que não amam Deus te recomendam. A paz de Jesus Cristo, fiquem com Deus.